Quais são as frutas que o diabético pode comer? Bom, é, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essas sete frutas. Isso não só o diabético, pré-diabético, pessoas que querem emagrecer também. São frutos que vocês podem comer. Claro, tem muito mais fruta aí. Se for pesquisar, legal, se vocês vão encontrar frutas legais para um diabético. Entendeu? Então eu vou começar com vocês aí, que a primeira fruta seria o pescoço. Isso na minha lista, gente. Mas se vocês procurarem, principalmente pessoas de diabetes, eles sempre estão procurando alguma coisa para melhorar aí. E no finalzinho eu vou deixar o um, um nome de uma planta na, do mato, nativa do mato mesmo aí, que vocês podem melhorar o seu diabetes aí, é muito, muito bom. Vou só falar o nome, depois vocês, quem sabe, mas para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre essa planta. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo já no canal falando dessa planta. No finalzinho do vídeo eu deixo para você, é uma matadora de diabetes. E tem muitas receitas sobre diabetes. Gente, é só procurar que a gente acha. Vou falar do pêssego. Essa fruta contém muitas fibras antioxidantes que podem aumentar a ansiedade. Além disso, seu nível de índice glicêmico está baixo. Mas antes de considerar os deliciosos pêssegos em calda, saiba que essa fruta deve ser consumida sempre, gente, in natura. Ou seja, nenhum tipo de processamento. Somente esses enlatados aí, coisa de louco, gente. A outra queridinha aqui, gente, que eu acho um excelente em tudo, seria o limão. Uma fruta, fruta cítrica, rica em vitamina C, antioxidante e niacina. Uma substância que ajuda a concentrar os nutrientes nas células humanas. Seu papel é reduzir o risco de doença, principalmente cardiovasculares. Claro, tem a, a trombose que é uma doença comum em pacientes diabéticos. Por exemplo, limões podem ser consumidos com água ou mesmo no preparo de salada ou outras refeições. Então tem muita coisa falando sobre limão, e, principalmente tem pessoas que tomam em jejum o limão com água. Né? Se eu não me engano é água morna, não, tem muita... não, não me lembro agora, mas só que vocês procurassem, é uma boa indicação aí. Bom gente, se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês estão achando interessante, eu só lhe peço para passar essa informação para vocês aí não se esquecer de se inscrever no canal se você chegou agora você é novo compartilhe com um amigo aí comente e vamos lá gente vamos para a terceira minha terceira indicação que é muito boa gente que seria a goiaba A goiaba é ótimo gente É muitas receitas para goiaba possui um baixo indício de glicemia baixa carga glicêmica Responsável por indicar a qualidade e quantidade dos carboidratos em alimentos específicos do organismo. Entre eles também encontramos muitas fibras, vitamina C. A fruta inteira é um excelente lanche, gente. Ó, a dica aí, ó, um lanche rápido para diabéticos. Beleza? A quarta indicação que eu falo aqui seria o mamão. Só que tem, tem muitas... Uns falam que não pode ser o formoso. Na minha indicação, o que tem que ser o, o papaya. Então, embora tenha uma carga glicêmica ligeiramente maior e um índice glicêmico moderado, é uma fruta que os diabético pode comer. Mas muita muita atenção, gente, com moderação. A forma ideal é consumir uma mão para obter uma nutrição rica. com Um truque para consumir essa fruta é combiná com outras opções. Oleosa com semente de chia que contém fibras, antioxidante, proteínas e o ômega 3 e 6. Vamos para o morango é outra fruta que diabetes pode, os diabéticos não pode comer por causa de seu baixo indício glicêmico, baixa carga glicêmica é rica em antioxidante. Está uma fruta também ajuda a combater os radicais livres os átomos que destroem as células saudáveis do nosso corpo causando pela diabetes todos os dias pessoas com diabetes podem comer até 10 morango ao dia Gente, isso aqui ó é um, eu tenho um vídeo falando sobre o abacate e tem várias ah, o abacate é uma maravilha gente tem muitas coisas interessantes sobre o abacate desde a folha da polpa até a semente Pode dar uma olhada no vídeo aí, eu tenho uns, uns vídeos falando sobre essa fruta. <risos> o abacate é muito adequado para diabéticos devido ao seu teor muito baixo de açúcar no sangue. Mas tenha cuidado, essa fruta possui algumas calorias, pois é rica em gorduras, ômega 3, embora seja muito benéfica e ajuda a promover uma alimentação mais saudável. Além disso, o abacate garante mais ansiedade. Gente, o abacate, para mim, é, seria pra mim, é o número 1. Um, né? assim, para quem não tem nenhum problema de saúde, gente, tem muita coisa sobre abacate. Deixado para a última aqui seria o abacaxi. Que, né, todo mundo que é chegado nessa fruta, mas para mim, isso é outra opção ótima. É rico em antioxidante, fibras, possui propriedades anti-inflamatórias devido à sua boa capacidade de digestão. Essa fruta também ajuda o corpo a absorver. Proteínas. isso, então, gente, se vocês gostou aí, não se esqueça de comentar, compartilhar e se for, se for novo, gente, não, se inscreva no canal, dá uma força pro canal crescer, aí. beleza? E sempre indico para vocês olhar embaixo do, da descrição, sempre tem alguns outros vídeos interessantes para vocês ver, beleza? Até mais, até outro dia.